Estamos aqui no Roblox e hoje viemos trazer mais um código desse joguinho. Uh! E, pessoal, eu tô correndo muito aqui porque eu tenho uma notícia muito boa pra vocês e eu tô até cansada de correr. Eu tô cansada, tô cansada. Ai, ai, que assim. Então vamos mostrar. Então, pessoal, hoje viemos trazer um vídeo aqui. De mais um vídeo de códigos mas hoje eu sou um no que é tipo para conseguir a mais ou menos é um pouquinho é tipo uma picareta que fica atrás das pessoas tipo, que fica aqui nas costas deu pessoal então a gente vai correr rapidinho para a gente veio correndo aqui rapidinho para fazer a gente estava fazendo uma caminhada aqui e, e decidimos o pad level e gravar esse vídeo aqui né porque não então, uma galera, a gente tá correndo aqui muito rápido, falando muito rápido, então... Cançamos, cançamos, agora vamos voltar. Tá bom, tá bom. Eu vou Ah, já... Então, pessoal, então, aqui é enrolação derrolação semelhante. A gente vai mostrar aqui o código. Código, é... É... O verde, no outro lado. É... Depois é rede em código. Depois o mini, tá? Esse código aqui. Se você o Hamilton e Média. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu emblema. Uh Ganhamos emblema. Ganhamos um emblema. Vamos equipar aqui? Aqui. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. É um Pera aí. Postos. Então, Deu pra aqui, ó. Nossa, parece que pula Essa aqui é. Parece um cajado. Parece um cajado. Não parece uma picareta? Não parece, mas talvez seja coxinha. De cor, aqui. Eu gostei muito dela. Vamos dar um pouquinho de coxinha E vai até ela. Oi. Morri. Morri. Morri. Morri. Vivi Vivi Vivi Aqui, ó Vivi, galera E Chute Aqui, ó Deixa eu pegar aqui uma coisinha Tem uma coisinha Que é, é onde é Onde, onde, onde Onde É aqui Não é aqui É aqui, não É aqui embaixo Cabelo preto vermelho Tirar o cabelo que Nossa, galera Tô tirando até o cabelo Pra fazer isso Tô tirando o cabelo Morrinho Morrinho Morrer vivi, vivi, vivi Aqui pessoal Aqui ó Está O meu Picachado Não Amanhã a, a picareta Spoiler da nova atualização de picareta do Fortnite Então mas pessoal A gente vai finalizando esse vídeo sem cabelo então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E ó, o que, que é isso? Eu não faço a mínima ideia. Mas então, se vocês, se vocês saberem, souberem, deixem nos comentários. Beijo, ajuda, Nanica. Falou!